E pessoal, eu sou o Chinkteros e episódio de Sonic Heroes, as partes mais profundas da selva, onde tem aquela parte. a versão. a pior versão da parte do jacaré, é o que eu me lembro. A propósito, isso aqui é. o que raios aconteceu ali? Eu não tenho a menor ideia, mas o que eu ia dizer é que eu ia me perguntar se isso aqui, para falar a verdade, era algo para o Shadow utilizar. Meu! Olha, eu tenho questões, por quê? Por quê? A Rouge é tão inútil, com esses pouquinhos... Espera aí, não era para o negócio ter sido liberado ali. Quer saber? Pelo menos isso aqui é um lugar pacífico para eu utilizar a Team Blast. Uh, fazer o bug do Team Blast. Yeah! Agora posso simplesmente explodir esse cara aqui. Uma boa, para falar a verdade, provavelmente teria sido mais rápido em outras circunstâncias, mas a gente conseguiu um nível... Para o Shadow. E isso é legal. Uh, se bem que foi realmente inteligente. Quer saber? Isso serviu. Isso bastou. E pera aí. Eu percebo que tem um caminho alternativo ali. Pera aí. Isso aqui é um caminho alternativo? Ou aquilo é puramente background? Eu estou surpreso que eu consegui é, uh, voltar ali para o Cipó com... Paz e tranquilidade uh, Ok, então nós temos mais um desse palhaço É melhor lutar contra ele quando você não tem níveis O que honestamente é meio que esquisito Mas é a verdade Eu pensei que tinha coisas ali na esquerda Não existiam Eu quase caí no buraco ali Ahn... Uh, será que tem alguma maneira de eu ignorar? Tem aí, o quê? Correção Não tinha Ahn... Uh, eu... Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas... Bem grandes... Que merecem... Uh, ah... Investi... eu Não era pra eu ser... O ômega, aqui... Quer saber? Não tô nem aí. Oh meu Deus, quem é o cretino do Mato Grosso do Sul que está ligando pra mim neste momento? Uh, eu... Eu... Por quê? Por quê? Porque eu já disse para eles pararem de me ligar e eles... Não. Porque é claro que telemarketing é telemarketing. Isso não é novidade pra ninguém. Ok, então. Ah, aquilo é somente pra conseguir um escudo. Isso não foi inteligente! Ok, isso pode ter sido inteligente secretamente. Ok, então. charge um, Ok, então. Basicamente, eu sei como eu faço aquilo pra falar a verdade. Agora que eu tenho um Team Blast... Nenhum sapo vai me perturbar ho, ho, ho, ho, ho. É por isso que eu deixei pra não fazer o bug do Invest. Isso deve, tipo, me dar alguma coisa de bom, algum tipo de atalho ou coisa parecida, correto? Ah, acho que sim, eu consegui agora 3 níveis para Rouge Não era exatamente essa a minha intenção, mas... Uou, sapatos de velocidade... Honestamente, quais são sapatos? Qual é o propósito de sapatos de velocidade aqui em Stormtro Heroes? Você simplesmente, você simplesmente vai tão rápido naturalmente que eu não entendo. Você poderia conseguir uns pontos ali, etc. Eu deveria perturbar o sapo, provavelmente, mas eu não fiz isso. Não importa, no fim das contas. Ok, então, Rouge causa destruição. Omega também. Em certas circunstâncias, da hora que os personagens tentaram automaticamente atacar aquele inimigo, sendo que... Uh, como todo mundo pode perceber ali, aquilo era uma ideia terrível para eles Absolutamente fantástico Peraí, será que consigo? É, é, pera aí, é, peraí. É, pera é. Ok, temos um Team Blast aqui Será que eu desejo nesse momento, a resposta é um tremendo ou não? Porque olha só esse sapão e a possibilidade de acabar com todo mundo aqui Quer saber, ficar com a Rouge nível 3 uh, tão cedo foi uma boa ideia por isso, o Omega, era realmente necessário você ter dito que isso aqui era um trabalho para Rush, porque a gente meio que já tinha entendido muito bem ali. Ah, seria melhor se eu tivesse um nível ali pro Shadow, mas bom paciência. Bom, um nível a mais do que eu tenho, eu queria dizer. O Shadow tem exatamente um. Ok, então isso foi bom. Oh, esse, esse boss Eles. Uh, especialmente no PlayStation 2, funcionam terrivelmente. Eu acho que uh, isso funciona de uma maneira muito mais aceitável aqui na versão de GameCube, agora que eu tô pensando nisso. Uh, Por eu sinto que o jogo vai me trair aqui? O jogo não tinha me traído. Uh, nesse lugar que eu não tava com a equipe Sonic. Basicamente é. Uh, isso é boa parte do meu comentário, me perguntar uh, qual é o status das traições. Ok, então, isso aqui uh, era do meu... Peraí, sério, eu não consegui ativar o sapo ali acidentalmente? Ok, então, quer saber, eu vou, eu vou deixar aquele inimigo em paz, eu espero que ele não se sinta descartado e ignorado. Uh, ok, então, será que eu quero subir por ali? Não, mas honestamente não faz diferença, mas, uh, com licença... Novamente, os inimigos tentando atacar novamente o quê? Um... Quer saber? Vamos simplesmente Yeah, aquilo deu certo Pera aí, eu não ah! Danger, de fato Eu quero, eu quero, eu quero aquilo, aquilo que eu peguei A chave da humanidade Onde eu posso fazer o bug do Team Blast E deixar o Shadow uma boa O que significa que vamos deixar o tempo paralisado aqui Porque yeah uh, Bônus de tempo de rápido e de festa é importante. O jogo recomenda Power porque, yeah, se bem que... Será que esses foguetes aí realmente tem? Não, não, não, os foguetes ah, são... Não, a minha chave, droga, isso foi trágico. Espera aí, mas eu... como é que o infeliz ali continuou vivo? Eu não tenho a menor ideia, mas eu já tenho basicamente um outro Team Blast pronto aqui. Eu simplesmente senti o jogo se preparando para fazer eu atravessar o chão ali. Ah, ok. Quer saber? Eu aceito as coisas da maneira que elas estão funcionando aqui. Um, ok, então nós temos um sapo. Nós temos Fly. Será que foi uma boa ideia eu ter destruído aquele inimigo? Pra falar a verdade, não tenho certeza. Mas eu tô percebendo aquela cadeia ali que você pode conseguir se você utilizar o Shadow aqui. Uh, eu sei exatamente um bom lugar para utilizar o Team Blast. Bom, dependendo de... Yeah, ficar no meio do ar é o ideal pra fazer isso aqui. Eu simplesmente não confio. Ok, então... Tudo deu certo, tudo está na paz. Vamos parar o tempo. Só pra... Propósito do tempo ficar mais lento. Ali a gente tem mais paz. Ok, então, vamos lá. Temos pontos aqui. Pera aí. Eu me lembro que... Ok, nesse lugar aqui, se você cair de propósito pra seguir por aquele caminho, aqueles cipós, eles uh, costumam quebrar de maneiras terríveis, portanto, não confie naqueles cipós. Ok, então posso ir por aqui pra falar a verdade. Uh, ainda bem que a invencibilidade estava ali, caso contrário, eu teria sido atingido por uma coisa ali. Ah, oh, meu Deus. Eu posso respirar, eu posso respirar. Ah, aquilo não fez eu me sentir bem. Ok, então vamos para cá. Oh, oh, oh, oh. oh. E agora eu tenho que... Ah, por que tem um desses caras... Foi isso, esse cara aqui é muito menor do que eu me lembro dele ser. Se bem que eu acho que os caras com capacete são maiores ou coisas parecidas. Ok, então atinge o gongo, seja levado para frente. Não, mas eu queria... Como é que você... Oh, ok, não, isso aqui para falar a verdade é parte do plano. Você... Aquele cara destrói o mundo, esse cara restaura o mundo. Pra falar a verdade, isso aqui é meio que incrivelmente bobo no fim das contas, mas... Tudo bem, e dá pra subir um pouquinho mais aqui, e subindo um pouquinho mais eu consigo absolutamente nada. Mas tudo bem, a gente pelo menos conseguiu ser uma visão melhor. Uh, câmera, por que você está tão perto da gente assim desse jeito? Porque tá, tá meio esquisito a coisa assim. Ok. Eu acho que é esse aqui O cipó da traição Yeah, é exatamente esse aqui O cipó da traição Que da hora que o jogo colocou um inimigo ali é... Ok, eu tava considerando saltar ali fora Mas sinto que isso seria terrível para todos Pera aí, agora a gente tá na parte onde a gente utiliza Team Blast Para se brecar antes que algo horrível aconteça Ok Nada de cair nos buracos. Tem um sapo. Ok. Uh, lá vamos nós. Por favor, jogo não quebre. Uh, falando nisso, nós acabamos de descobrir que jacarés são imunes ao tempo paralisado. Ok, então, Crocaro. Um, fique bem longe de mim aqui. Ah. Uh, ah. Uh, uh, Bom, pra falar a verdade, o, uh, seria mais o de o Crocodilo, considerando que o Shadow é obviamente um personagem baseado no Jotaro. Deixa pra lá. Ah, eu posso respirar. <risos> 44 mil é uma quantidade tão baixa de pontos. Ok, mas foi o suficiente. Uh, uh, uh, uh. Ok, então agora nós teremos. Pera aí, a cutscene ali vai ser diferente ou vai ser igual? Eu honestamente não tenho certeza. Eu acho que vai ser da ponta de ver. Ou, oh, estágio especial. Eu... Pera aí, o que? Quando? Ou, oh, sim, tá, eu me lembro. Bom, vamos utilizar a estratégia híbrida de novo. Você coleta primeiro umas coisas aqui, só para encher um negócio. Meu, mas esses aqui enchem tão pouco. Hum, ah... Hum... Isso aqui é mais para você realmente... A utilizar quando tiver aqueles... Oh, é yeah, esses. Esses aqui são os que têm pontos valiosos. Ok, então. Vamos para o teto, onde a gente rapidamente está chegando a se recuperar. Ok, então. Uh, vocês viram ali eu perdendo a velocidade? Yeah! Aquilo foi eu perdendo velocidade, como vocês nem sabem. Ok, então vamos continuar adquirindo... Ok. Pega a Rouge Oh yeah, isso é uma maneira de vocês paralisar Ok então, vamos para O teto E ver se... Ok, eu não sei se isso deu muito certo Ah, droga O problema é que você perde tanta velocidade ali Que é isso a tragédia basicamente Ok então, pega isso Pega isso e vai Pro teto ah... Nossa, essa estratégia não Tá dando muito certo meu, essa esmeralda simplesmente sendo uma esmeralda e etc Eu vou te alcançar, filho da mãe Pode acreditar Ok, nessa parte, você simplesmente vai super turbo segurando e vai pro teto Ok, basicamente, quando você chega nessas seções que existem Você ganha, é o que eu estou aprendendo aqui neste momento E novamente você segura o botão ao invés de fazer outra coisa ali Tá, compreendo E aí, três esmeraldas de sete um sucesso está acontecendo aqui. Ok, não, isso é do ponto de vista do Shadow e equipe. Uh, foi nisso, um... Shadow reconheceu o Sonic, que amnésia é essa. Você não tem amnésia. Ok, agora o resto... Será que vai ter alguma alteração aqui significativa? Ou vai ser simplesmente a mesma coisa que eu já tinha visto antes? Uh, falando isso novamente eu estou confuso. Por que o Homem que chamou esse intruso? Tipo, eles estão no meio de uma floresta lá na baixa da égua. Eu não vou questionar. Falando nisso, a propósito, os dois simplesmente estavam querendo lutar sem motivo. Porque vocês oh, viram o sorriso na cara desse? Ok, então agora. Uh, como é que isso aqui vai acontecer? Essas. Lutas, entre aspas, são sempre impossíveis de se entender. Uh, ok, então tornados... Uh, o Tails gritou... Oh, todo mundo ainda está vivo. O que que... Um, uh, a, a, a, a propósito, respondendo a questão ali do Tails, sim, o Shadow lembra... Isso é um exemplo do quão confuso isso aqui é. Porque. Viram só? O Knuckles simplesmente sobreviveu ali pra sempre. Por que ele sobreviveu ali pra sempre? Eu não tenho a menor ideia. Isso aqui é. Não tem regras. Uh, belo Rocket Excel ali, Sonic. Você. fez uma coisa. Tails, como é que você não foi atingido ali? Eu não tenho a menor ideia. Um, ok, então vamos continuar aqui com simplesmente tornados para sempre. Enquanto. Uh, tem algo errado com Shadow. Por que essa luta. Nessa luta eu não venço instantaneamente. Alguém pode me explicar? Falando nisso, o Knuckles tava meio que ficando doido ali por um instante. Ok, isso aqui é meio que a pior coisa do mundo. Ok, se o Sonic fizer um... peraí, o quê? Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu ali, mas... Uh... Um... Eu acho que o Sonic foi... ok. O problema é que o Knuckles é meio que eterno ali... Ok, eu acho que o Deus se foi... Ah, uh, Knuckles, por favor. Oh, por um momento eu pensei que eu tivesse atravessado o chão. Ah... Uh, cadê o Knuckles? Um... <risos> uh, essas. Essas lutas nunca deixam de ser engraçadas. Isso é uma verdade. Oh, meu Deus, sério? Tem que ser menos de 30 segundos. OK. OK, eu continuo não entendendo. Porque algumas lutas são inexplicavelmente fáceis e outras você, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é a tipo... Isso... é coisa mais menos bem feita do mundo inteiro. Será que parar ao tempo é algo que eu quero fazer aqui com o bug do Team Blast, porque os personagens aqui são simplesmente highlanders por alguma razão que eu não entendo adequadamente. Um, oh, espera, isso foi 31 segundos de novo, não foi? Um, sim. Ok, vamos tentar utilizar o bug do Team Blast porque a gente pode e eu imagino que isso deve tipo Ser possivelmente bom pra gente Se a gente conseguir Rápido o suficiente Ahn uh, Ahn uh, Ahn uh, Ahn uh, Ahn um, Ok, isso não foi rápido o suficiente Eu simplesmente fiquei perdendo tempo E essa foi a história de como fiquei perdendo tempo Falando nisso Ahn eh, Ok Ahn um, Ok ah, uh, ok. Agora, ok. Simplesmente... Team Blast. Team Blast. Team Blast. Isso pode ter alguma utilidade. O Sonic, misteriosamente, está ausente. Tá, agora eu simplesmente fico fazendo tornados aqui enquanto isso. Ou coisa parecida. Uh, ok. E agora eles desaparecem. Não, o Knuckles continua sobrevivendo. É sempre o Knuckles. Espera aí. E agora eles tiveram pontos suficiente para utilizar Team Blast na gente. E isso não deu certo. Ok. E aparentemente aquilo foi suficiente para matar todo mundo. Hum, fascinante. Absolutamente incrível. Essa luta é um lixo. Será que eles tipo, ficam presos na geometria da fase? É isso que acontece. Eu só quero me livrar do Knuckles. O Knuckles é o cara que... O que, que está acontecendo? Por que eles estão ali na baixo da régua? Ah, uh... Não sei, eu não sei, eu provavelmente nem quero saber, mas isso foi um ranqueado. Ok, próximo episódio, fantasmas.